YouTube Instagram, pode nos ouvir também pelo Spotify. Deixa o seu, seu like, deixa seu comentário, compartilha com um amigo. É sempre bom a gente saber o que, que as pessoas estão pensando do que a gente está falando. E os temas que estão sendo é, debatidos aqui. Lembrando você que neste final de semana, dias 22 e 23 de julho, acontece é, na cidade de Suzano a Festa das, da Cerejeira, no Quio a Festa da Cerejeira 23 e 24 de julho. Você vai poder ver a eleição da, da Miss Cerejeira, vai ter um monte de comida típica, vai ter um monte de atração para você poder curtir. A abertura oficial é no dia 24. Tá bom? Então você tá convidado, pode participar, pode nos, nos prestigiar, que vai ser muito bacana. E hoje nós vamos falar também de festa. Uma festa que vai acontecer em agosto, é, que é a Festa Nordestina, 14ª edição. Eu tô recebendo aqui o padre Luiz Alberto Hidalgo. Antes de falarmos da Festa Nordestina, eu quero saber um pouquinho o que que... O Instituto Virtudes está fazendo? Como é que estão as coisas é, é, que o padre está coordenando aqui? Padre, queria muito agradecer, viu, sua presença aqui nesse bate-papo descontraído para a gente falar um pouquinho da festa nordestina e falar também do é, Instituto, instituto Virtudes. Obrigado, viu? Então, tudo bem. Obrigado a todos por nos acompanhar neste podcast. E um pouco sobre a, as atividades que estamos fazendo no Instituto. Graças a Deus está trabalhando muito bem, está assim, sendo muito ativo com o assunto das creches, uh, o projeto Novos Dons que temos com esse atendimento de jovens e crianças em alta vulnerabilidade, então tentamos dar um apoio, uma ajuda aí, também com as aulas de balé. Se Deus quiser para o próximo, depois da festa nordestina, queremos já retomar as aulas de judô. É, tínhamos parado um pouco por falta de, de verba, parou tudo, então foi meio difícil estar fazendo as atividades. E as creches, graças a Deus, uma creche que a ganha da pasta com 200 crianças de 4 e 5 anos, e a outra creche, São Francisco, que está com 175 crianças de 2 e 3 anos. É. A creche São Francisco foi inaugurada agora, recentemente. Isso. Eu estive lá na inauguração. É, Foi feita num tempo recorde também. Cinco meses na construção. Cinco meses. Né? A gestação demora nove. A creche do padre <risos> Luiz em cinco meses comprou. Demolimos tudo, limpamos, levantamos. Tudo em cinco meses. Foi uma loucura. E já tem 150 crianças? 175. 175? Até babei. <risos> <risos> não, não é uma, é Realmente, é para babar, é. ver as crianças... Os primeiros dias foi muito engraçado porque era uma choradeira. Era? Nossa senhora. Porque você tem que acostumar as crianças. É, não é fácil não. Era só chorar, chorar. É. Agora estão é. felizes. Não querem nem ir para casa, não, né? Não, não querem ir. Agora querem ficar aí com as professoras, com as adi. O e é o período integral? Como é que funciona a creche? E o período integral, bom, eles já ficam. Começa às sete e meia da manhã, até cinco da tarde. E fica o período todo. Aí com as professoras, são duas uh, funcionárias que atendem por sala para atender as crianças. Eles almoçam, tomam um café, depois eh, fazem a siesta, <risos> Como dá a dormidinha. Uma dormidinha, é. e as crianças. É muito bonito ver quando estão assim, é. descansando. Aí as professoras aproveitam a professora aproveita para descansar Respira, um pouquinho, né? respiram porque, nossa, são agitadas. Nossa Senhora, imagina. Compramos, fizemos uma festa. A festa junina é. e com o dinheiro eh, nós fizemos até público isso. Compramos este brinquedos para crianças de dois estrelas, nossa senhora. Agora ah, não bueno, para mesmo, não para porque te, você viu que tem o jardim. Colocamos um aí, jardim bacana, bacana aí. É. Eh, e um playgroundzinho fizeram para as crianças, bem isso de plástico que é próprio para eles. É. para quem não sabe, o padre é, é, Luiz Alberto Hidalgo. Ele é um argentino que se naturalizou brasileiro aqui. Corintiano? Corintiano. Corintiano. Que perdeu contra a boca, que é. uso de boca também, então para mim não tem nenhum problema. Pô. Os dois estão <risos> ganhando. E resolveu fazer uma festa nordestina aí, é, alguns anos atrás, que acabou virando... Entrou, entrou para pro, pro, a agenda do... Está do... é, no calendário... No calendário municipal oficial, municipal e, municipal e estadual. E também estadual do turismo. Tá. Do falecido, que eu sempre gosto muito dele, o Cândido. Foi ele que colocou no... O deputado falecido, no, José de Souza Cândido. Muito do dele. PT, sim. Um homem super gente boa. Sim. É, é, lamentável, morreu muito jovem, né? Uhum. O padre, volta e meia você está lá na Argentina visitando a família que eu sei. Sim. É, foi Mamãe, uma, mamãe. Mas foi uma necessidade por causa de meu irmão. Ah, agora foi motivo de doença, né? Foi motivo de doença. É, foi três vezes. Em menos de. quanto foram? Cinco meses? Foi três vezes. Porque meu irmão foi declarado um tumor no pâncreas, então estamos acompanhando nisso. Mas está em tratamento ainda? Está é, tá estável. Tá estável. Estamos vendo o que, que vai acontecer ainda. É, doença nenhuma é boa em nenhum momento da vida da gente, né? A gente sabe que é complicado e um tumor no pâncreas é delicado. É, é, enquanto tem vida, tem esperança. Sim. A gente tem que fazer tudo possível e tem que ter força para continuar, porque a tua mãe tá aí. Tá aí. tá acompanhando, tá com 81 anos. 81? 81? Ela tá bem pra caramba, Eu vejo foto, foto dela, tá parecendo irmã do padre, não parece nem mãe. Não é? Sim, bem, bem ativa ela. É bem, bem ativa. Ela era bem... brava quando vocês eram criança? Não. É, tinha motivo. Tinha motivo. Tinha era motivo. tudo danado. <risos> Quantos irmãos, padre? Não, somos... somos Só os dois. Só os dois. E quem que era mais danado? Era o padre. <risos> não, meu irmão era muito, sempre foi muito tranquilo. É? Eu era sempre o... O danado é. danado. <risos> Muito. E ela dava uma esquentada de vez em quando ou não podia? É, Nada. já experimentei chinelada, é. cinto. Chinelada, Eita. todo mundo. É. Chinelada. Mas eu, Cintada também. Mas todo. É interessante que agora estou lembrando, não me lembro de meu irmão ler ter levado, levado assim, a da minha mãe. É, eu, é mesmo? Eu, Vou... eu era constante. <risos> <risos> era constante. É mesmo? Ué, era, são temperamentos diferentes. Quem que era mais bravo? Papai, mamãe? Mamãe. Mamãe, é. Sim. Meu pai era sério, já faleceu. Que olhava torto, já sabia já, o que Já, ixi, olhava, já... É. A minha mãe não, não olhava, era, era. direita é. Tem a história do chinelo bumerangue, né? Muito que a mãe atira, o chinelo faz curva e acerta você. Era assim, não era? Era assim. É. não cresci com nenhum trauma, com isso. Esse... É. Como falam alguma vez. Eu acho que assim, esse papo que a gente sempre toca aqui, né, nesse, nesse assunto do chinelo boomerang, por exemplo, que eu acho fantástico, é, é, é, faz parte de, uma, de um momento da vida das pessoas. É claro que hoje existe uma série de. de enfim, quem cria é pai e mãe, né? Eu não vou entrar aqui na polêmica, mas recordar, né, os castigos, as coisas da infância, né? Quem era danado, quem não era danado, isso fez parte da sua vida Sim. como fez da minha, como faz do um monte de outras pessoas, né, padre? Recordar a infância é sempre bom, né? Sim. E ainda te, levo lembrança, porque tem um corta aqui no braço, ah. outro aqui, outro aqui, outro na perna. Então, ah. assim, marcas por todo. <risos> é uma infância marcada. <risos> Mar marcada Literalmente <risos> marcada. <risos> Ô padre, e hoje, é, é, você que escolheu a cidade de Suzano, conta um pouquinho, eu sei que muita gente já conhece a história <risos> do padre, já ouviu, ele falar, evidentemente, mas para quem não conhece, está no, nos vendo, nos ouvindo pela primeira vez. Por que que você escolheu Suzano? É interessante, uma pergunta que já comentei isso. Eu estava numa congregação Sim. religiosa, estava em Roma, estudando, fazendo mestrado em Direito Canônico, e tomou a decisão de fazer uma experiência diocesana, virar paroco diocesano. E comecei lá na Itália a procurar na internet, porque eu já trabalhei em Santo Amaro. São Paulo. São Paulo, isso, Santo Amaro São Paulo, eh, com Don Fernando Figueiredo, que era obispo naquela época, e eh, comecei a procurar qual era a diocese que tinha menos padres, que tinha mais necessidade. Naquela época estava Don dona Ayrton, e, bom, pesquisando pela internet, foi, é interessante porque vi não somente a diocese que tinha falta de padres, mas também Susano, que tinha menos padres. É mesmo? Quando eu cheguei aqui, eram cinco paróquias só. Quantos anos são já? 20 Não, já estou há 16 anos. 16, 16 anos? 16, 17 anos já. É? É mesmo? Cinco paróquias? Cinco paróquias tinha naquela época, quando eu cheguei. E, e quando eu cheguei, ou seja, também eu não falei com o dono Ayrton que eu queria Susano Suzano. Okay. Ele me tinha oferecido duas paróquias. Ou uma em Moji, que era no Mojilar. Um. Mojilar, se chama é, Mojilar. Mojilar. Ou Susano. E ele me falou, olha, aqui tem esta periferia e a outra um pouquinho mais bacana, a paróquia. O bairro. Eu já ia pegar mais bacana, certeza. E <risos> eu foi falei hoje. para ele, bom em Santo Amaro, a minha experiência foi de favela, ah. de periferia. Então, preferia a periferia. Preferiu. E você pegou a, a, a, a igreja é, de Santa Rita, né? a paróquia uhum. de Santa Rita, que fica no Gardenia Azul. Isso. Era outra coisa, não existia aqui Não tinha nada. Não tinha, era um terreno. Era um terreno, todavía, ou seja, estava nomeada como Paróquia Santa Rita, mas não tinha nem paróquia. Tinha o quê? Eram comunidades. Então tinha que usar. Não tinha nem uma capelinha, nada? Tinha capelinhas das comunidades. Mas de Santa Rita tinha ah. uma comunidade chamada eh, Nossa Senhora Aparecida, ah. que estava funcionando como comunidade. Mas depois tomamos a decisão de quebrar tudo... Aí tiramos 200 caminhões de terra e aí começamos a levantar a... Fez uma igreja <risos> linda uma no aí. Jardim Gardenia Azul, uma paróquia maravilhosa, uma estrutura belíssima. Está é muito bonita, muito bem acabada. É, é, é uma das igrejas mais bonitas <risos> Suzana uhum. é Estamos igrejas. com uns planos que não, não vou falar, uma surpresa aí. Ah! Em Santa Rita, é. que depois é. vamos ser notícia também.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 Pela, pelo Diário de Suzano, pelas plataformas do Diário de Suzano, Facebook, YouTube, Instagram. Você pode nos ouvir pelo Spotify, pode indicar para o amigo, compartilhar, deixar seu comentário. A gente está hoje recebendo aqui no, nos estúdios o padre Luiz Alberto Hidalgo. E a gente falou um pouquinho da história de vida dele, de como ele veio parar aqui na cidade de Suzano. Né? E é, agora em agosto, dias 5, 6 e 7 de agosto, Isso, exatamente padre... 14 quarta... Décima quarta festa nordestina de Suzano. 14 quarta festa nordestina de Suzano. 5, 6, e 7 Isso. de agosto. Eu não vou poder ir na abertura porque... <risos> abertura oficial é dia cinco. Exatamente. É. Eu costumo fazer as aberturas... Você já é oficial já. <risos> é. Esse ano, infelizmente, eu tenho um compromisso já assumido uhum. para esse dia cinco... E lamento muito, viu, padre, Ai. não poder estar com vocês. Eu também fiquei triste, mas eu é. sei que são compromissos. É, não tem problema. eu tenho um compromisso no dia 5 de, de agosto, mas a festa eu tenho certeza absoluta que vai ser maravilhosa. Eu já comi de tudo nessa festa tem Até o doce, né? A Francisca Magalhães está aqui com a gente. Ele vai falar da Francisca já já. Que durante um tempão ele atuou no Instituto Virtuts e não está atuando mais. Mas é... é... Antes de falar da Francisca, na passagem, não pode nem falar assim um, um pouquinho do que, que vai acontecer de bom? O que, que o senhor pretende para a paróquia Santa Rita, de novidade? Não pode mesmo? É. Curioso. Curioso. A e, gente tem. No intervalo eu falei para ele. Agora, agora vem perguntar. Eu não vou falar, porque eu não sou uma pessoa linguaruda. Eu sou colunista social, mas não sou fofoqueiro. Oh. Eu sou profissional. Vai ser algum. Não sou um bens, não. Vai ser algo muito bom, muito principalmente aqueles que são devotos de Santa Rita. Tem bastante Suzano, hein? Muito, é. demais. É. E vai ser uma coisa que vai chamar muita atenção para todos que são devotos, fiéis, algo que vai ser bem original de nossa Santa Padroeira. Vou deixar por enquanto isso. Eu vou me limitar a ficar quieto, né? Com o coceiro na língua que a gente fica, né? Mas eu não vou falar, porque vem a festa nordestina primeiro, é, é, tá tudo canalizado, a energia toda canalizada para a festa nordestina, e depois eu tenho certeza absoluta que a sociedade, de uma maneira geral, vai se mobilizar. Porque você recebe bastante apoio da comunidade, da sociedade em geral, né, Sim. padre? Isso, é bastante. É pessoas que são da comunidade parroquiais, da sociedade civil, lembro com o assunto da construção, por exemplo, da, da, da creche, da creche em cinco meses, muito foi graças à ajuda, por exemplo, da ACE, da Associação Comercial. Associação muitas Comercial. Muitas pessoas que me apoiaram, sem me conhecer, deram o um material e que, que não faziam esses pagamentos parcelados nunca e comigo fizeram. Não tiveram nenhum problema, graças a Deus já paguei todas as dívidas. Já pagou tudo? Já paguei tudo, estou com a consciência tranquila. Aqui se não pagou, agora de cobrar é agora. <risos> não pode falar que eu não devo absolutamente nada. Mas me ajudou muito, porque conseguiram parcelar muito Sim. material. Que era o piso, que era muitas é. coisas. Então, parte elétrica que estava muito cara é, Não custa barato, né? Não. Nada custa barato. Quem constrói, quem é, sabe disso, né? que é. não custa barato. Padre, é, a festa nordestina... Acabou, que não parou, né? Teve pandemia, todo mundo, uhum. ainda tem, né? A gente tá todo mundo aí com Covid de novo. Isso é um saco, na verdade, esse negócio. Não <risos> vai embora essa praga dessa Covid. E depois a gente fica ruim, pega gripe de novo. Você pegou Covid também? Não. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Eita. Não sei. Eu sempre falo, vaso, vaso ruim quebra. Ah, eu vou rezar para Santa Rita. Do... Eu acho que é a Santa Rita, viu? Porque... Nossa. Eu não peguei. Isso que o padre que estava morando comigo pegou ah. e eu não peguei. Olha. Vai entender. Vai Viajou. Entender. Foi... Não, não. Sua mãe lá na Argentina também, também não? Também não, graças a Deus. Era como era, mora sozinha. Tá. Não saía de casa de jeito nenhum. Mentava. Esse seu irmão é solteiro, casado? Solteiro. Solteiro. solteiro Mas não sim. é padre ele? Não, não, não. Não. Não, é padre. não ele... Está tranquilo na vida. Que padre não tem problema também, né? Sim. Não tem, né, padre? Não. Tem problema dos outros. Carrega o problema dos outros. Mais ou menos. É, é mais ou menos. Mas não, não é fácil, pelo, pelo que está passando assim, o assunto do meu irmão. Não é fácil estar a mais de 3 mil quilômetros, sim. É. Se fosse aqui pertinho, é. vou e visito, mas. E é assim, depender todo de notícias. É muito E vocês foram sempre muito unidos, né? Sim. Então, a distância acaba é. doendo mais, né? Sim. É difícil, porque quer ajudar, quer fazer alguma coisa e... Mãos atadas. É. Muito complicado, né? Sim. Padre, é, a festa nordestina. Sim. Durante a pandemia, como é que foi para relembrar a memória aí de quem Bom, a última edição no Parque Masfefer, que foi um sucesso muito bom, foi no ano 2019. Depois de 2020, já entramos na pandemia e aí decidimos fazer... Fazer online, online. ocupamos o Seu Gardenia, eh? fizemos lá shows, era todo online, eh, vendíamos marmitas com comidas típicas. As pessoas iam lá retirar isso. e o comer em casa. Ou levávamos também. Ou levávamos também entregar, Isso, entregávamos. Então fizemos várias atividades, um pouco, para não esquecer da festa. Sim. Então, não, não podia parar. Então fizemos do jeito que era naquela época. E fizemos assim a, no seu Gardenha, foi foi muito bom. Foi também um fim de semana. Depois, no ano 2021. 2021 21, 2021, já fizemos no Mirambaba. Aí fizemos um jantar, um almoço, jantar. Foram dois dias. Dois dias dois de dias, festa. Dois dias. Dois três dias. Fe... Não, três dias. Três dias de festa? Sexta, sábado e domingo. É. Foram três dias. E fizemos assim, todo com show, teve o um concurso da. Da Miss Nordestina, Miss Nordestina que Nordestina, não parou também. Que o Jonathan Vilela já esteve aqui, já falou também para a gente. Ele está sempre firme aí. É. Agora está de cabeça, com primeiro, com a cerejeira. Cerejeira, que que Jonathan. Agora, é. já me falou pelo celular. Já. Fica tranquilo que termina este já começa a focar com a Nordestina. Porque tem as Miss é. e os Mirim. Os Mirim, é. São 12 candidatos de cada. Tanto da, da Miss como das crianças. E o concurso vai ser em qual dos dias? Cinco, seis ou sete? O dia 6 sábado. Sábado. Às 6 da tarde começa e aí toma conta o Jonathan do, do palco. Do palco. E ele servirá isso, senhor. Bastante apoio para a festa desse ano, padre? Apoio, assim, de patrocínio. De patrocínio, de da, do comércio, de uma hum, maneira geral. Bem pouco, tá? tá Menos. difícil. Menos. Esse é difícil. ano foi mais difícil, é? Foi, foi difícil. É mesmo? E não teve tanto... Tivemos, assim, alguns apoiadores que... Por exemplo, a empresa que me doaram material lá na, na creche, então colocamos como patrocínio também, porque tá. foi uma ajuda, uma ajuda muito importante Sim. que tivemos. Tudo levanta dinheiro para isso. É, material, por exemplo, areia e pedra, eu não, não gastei um centavo. Olha, que maravilha. Graças à Embu, que me, me doou todo Que bom. É, sempre, sempre. A Embu é uma empresa de Suzano? É, eu olho que de aqui. É de Moji. É de Moji? É de Moji. Moji das Cruzes. É está no limite. É. Da, da pedreira para lá já é Moji. É. Pertence a, a Moji. Mas muito bacana, sempre nos ajudaram muito. E esse ano, é... a gente vai ter quantas atrações? Sabe? Hum, atrações. Vamos Este ano vamos resgatar. É uma conversa que tivemos com o Valmir Pinto. Resgatar. Valmir Pinto é o nosso vice-prefeito secretário de cultura. Ele que junto com o padre, lá atrás... O padre queria fazer a festa do morango, não era morango? Ah, era do morango. Era do morango. <risos> Aí o Valmir falou, ó, oh, aqui Suzano tal, né? A gente tem uma tradição, tem muito nordestino, tem muito japonês, também tem muito nordestino, e a colônia japonesa é muito unida, muito forte. Aí o Valmir, que incrementou na cabeça do padre. É um pouco foi ele Sim. da ideia, Sim. podemos dizer como padrinho Sim, da festa. padrinho. Porque ele teve a ideia, passou para nós, Falou se si nós toparíamos. Falei, claro. E aí tomamos a frente e, e aí começamos. E nessa conversa, ele queria resgatar os artistas, pela situação geral, de resgatar os artistas locais. Então, Muito legal como, isso, valorizar o que nós todos temos aqui. Artistas locais. Muito bom, fabuloso. É, você sabe que artista, né, padre, ele, a dificuldade do artista é conseguir um espaço para se colocar. É, num palco, cantando, fazendo uhum. show, é muito difícil, né? Sim. Se não são pessoas como o senhor, como, enfim, o próprio Valmir, que dá espaço, é, esses artistas, às vezes, não tem nem onde fazer show, né? E, e é uma vitrine para que eles possam vir a fazer shows também, cobrando um cachê fora e ganhando também uhum. o seu dinheiro, Sim. que é justo, né? Sim. Vai ter eles... Eh, também vai aparecer uma DJ cearense Uma DJ cearense Agora não me lembro Ana, Ana Kiss Uma coisa assim Eu que... E os artistas, o senhor lembra de algum que vai Bom, cantar? Bom, o primeiro que vai cantar Vai ser o Simão e Felipe Simão e Felipe estão desde primeira, <risos> da primeira Sim, já está na, na o primeira, primeira edição primeira edição O Simão tinha cabelo comprido, era magrinho <risos> outro aí, é. não, não me estou lembrando bem os nomes deles uh. Que me passou tão... Na, nas propagandas, que já, é. já soltamos. É. Já tem um outdoor também. Ah, já tem Por, outdoor? Sim, já tem outdoor, que já colocamos. Pega uma colinha para gente aí, Francisco. Que... Francisco vai Estou pegar uma que colinha. Estou vendo que está pegando, porque ah, é. a minha é. memória não é muito a boa. A memória não, não ajuda, <risos> a gente também... A não... idade também. <risos> Até parece, Mas né? são artistas daqui. Também oh. vai ter a apresentação das crianças das creches. Ah, ah, é? Sim, vai lá se apresentar, as criancinhas. Ah, um número danças das... Da, como se chama? Ah, as danças juninas que fizeram. Ah, o que fizeram. O que apresentaram na festa junina. Ó, oh, tá aqui a nossa colinha. Vamos ver. Ah, tem a Santa Missa na sexta-feira. Isso, a abertura com a Santa Missa e depois a abertura oficial com as autoridades. Abertura oficial com as autoridades às 19 horas. Isso no dia 5 de agosto. Isso. Tá certo? Depois nós temos aqui o Simão. E Felipe também no dia 5, às 8h30 da noite. Depois nós temos, uhum. é, é, é, no dia 6, o João Gustavo e o Alain, uhum. às 15 horas. Depois nós temos o, o Tiago e o Nilson, às 17h. Isso. Não é isso? E depois é, a Miss Nordestina, às 18h30, no dia 6, que é sábado. Aham. Uhum. Daí no domingo, dia 7, o último dia de festa, nós temos a Carol Brito às 15 horas. Show com a Carol Brito. Isso. <risos> Isso, é da E o sanfoneiro Marcinho Pipoca às 20 horas do domingo, que é o dia 7 de agosto. Que é meu aniversário, viu, padre? Dia hum. 7. <risos> é... Vamos comemorar, então. Vamos comemorar. Daí tem parque de diversão, tem um monte de atividade, tem comida típica, tem restaurante nordestino. A festa vai estar tá aberta nesses três dias o dia inteiro. O dia inteiro. No Max Sim. Pfeffer. Sexta começa às seis da tarde e vai até à noite. E sábado e domingo começa às 10 horas da manhã e vai até 11 onze da noite, uma das seis. O parque não para, a comida não para. Bacana. E este ano queremos fazer também algo diferente. Então, sempre tínhamos o restaurante nordestino e a praça de alimentação. Sim. Agora, colocamos uma praça gourmet. O que, que é isso? <risos> Gosto de é gourmet, né? Agora todo gourmet. É. Não, é algo mais diferenciado. Que vai ser uma praça de alimentação menor, mas que vai ter shopping. Vai ter chugasco, pururuca... Ah, vão ter outras coisinhas, outra coisinha. bilisquetes, para quem não come... Comida nordestina, então, ah, querer entendi. um chopinho com pururuca, alguma coisa assim, já... Oh, meu ter... Deus! <risos> vai ser diferencial esse. Oh, meu Deus, coisa triste, né? A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial. No próximo bloco, eu quero saber um pouquinho mais do Instituto Virtudes.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 Tudo o que o seu bebê precisa está aqui. Avenida Armando Salles de Oliveira, 683, Centro de Suzano. Enviamos para todo o Brasil. www.lojanobrebebê.com.br Entrando no último bloco do nosso podcast aqui no Diário de Suzano, pelo Facebook, YouTube, Instagram, pelo Spotify. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelas pelas dicas, pelos comentários. Tem muita coisa boa aí. Eu tava comentando um pouco antes de começar o podcast, aqui com a Regiane, que em agosto, é, que é meu aniversário, que eu falei no último bloco, eu vou e eu não vou fazer mais o show, cancelei o show. Ah, seu também? Que dia? 24 de agosto? Você já é virginiana. Você não, é, você não é leonina. Eu vou fazer é, o mês de agosto todinho, musical. Eu vou receber só... Amigos daqui da cidade, é, nossos artistas, ah, legal, é, não dá para receber todos, né? Porque tem uma infinidade, mas eu vou receber muitos artistas aqui dois, dois por podcast. Então vai ser bacana, você já fica ligado aí, que vai ser bem legal. Na passagem do bloco é, eu deixei aqui dizendo que eu queria saber um pouquinho mais do Instituto Virtudes. Padre, o Instituto nasceu com qual finalidade? Supriu uma carência do Jardim Gardenia Azul, que é um bairro carente? Não. Também. Também, mas principalmente eh, o meu foco era tentar de fazer o bem às pessoas mais na parte cultural e educativa, na formação humana, no desenvolvimento humano. Por isso que muitas vezes dávamos cursos profissionalizantes agora por exemplo, estamos com as creches mais no lado da educação o projeto Novos Dons que é de um pouco como um desenvolvimento humano também que já vimos um progresso muito grande nessas crianças em coisas pequenas mas que os pais já que conheceram tá. por exemplo, uma coisa bem simples Sim. as crianças agora tem um costume terminam de tomar um café, se levantam por exemplo, tem lixo, limpa na mesa, joga, limpa é o correto, o co o correto né? limpa a, a chica, tira, a lixa, me, tira as tira coisas me. da mesa, põe na pia. E guarda. Ah. E isso, começaram a praticar em casa. Tá. Os pais estão de boca aberta só por ter tá. feito uma coisa assim. Que bom, não é? Porque às vezes... É uma que pai e mãe, às vezes, nessa corrida do dia a dia, é, é, todo mundo tem que trabalhar, uhum. né, Padre? Tem que Sim. trabalhar, às vezes não tem onde deixar o filho. Né? E muitas vezes não, não dedica o tempo necessário, o tempo que gostaria de dedicar para a educação do filho. Né? Então se a creche já está dando um retorno, os cursos estão dando um retorno positivo para essas famílias, eu imagino que eles estejam muito felizes Sim. com o estudo. Já tivemos muito, por exemplo, este, alegria de ver pessoas que depois de ter feito algum curso, já teve um emprego. Estar trabalhando. Tivemos vários exemplos, por exemplo, esses cursos de cuidador de idosos, quando tínhamos pessoas que foram no dia para pegar o certificado e sair correndo para o hospital das clínicas de São Paulo para poder mostrar que podia estar habilitado. já estava apto. E aí conseguiu trabalho e não parou. O presidente. Tem que atrapalhar. Okay. Tem uma moça aqui. Isabel. Ah, Isabela é. também. A Isabela, do Diário é. de Suzano. Quem que fez tem... um curso com ela. Ah, é? Com a Regiane. A Regiane também. deu curso. E agora está ah, trabalhando aqui no Diário de Suzano. Olha que maravilha. É, ela fez o um curso aqui. Ah, olha aí. É isso. As pessoas acabam conseguindo se colocar no mercado de trabalho de uma maneira bacana. Padre, eu esqueci o nome do presidente do Instituto Virtudes, me desculpa. Luiz Alberto e o, vi, o, ah, o vice-presidente Renato Feres. Vice é Renato Férez. Renato Férez. É, é, o Renato também é atuante junto lá com Sim, você. Atuante, ele agora está meio um pouco isolado porque a, a mulher teve filhos agora. Teve bebezinho, Ravi. Ravi, mas faz pouco Quanto tempo. Quanto tem? Uma semana. Uma semana. Uma semana? Uma semana. Então, tá, o papai. Parabéns, Babasa. papai e mamãe, parabéns ao Ravi, felicidades. <risos> e, que delícia. Então, nem sai de casa muito, por causa, de, evidentemente, tá, com a criança aí, assim, que, mas ele é bem antigo. Agora. Era um bem para frente. Ele é bem moderno, bem atuante. Uhum. A Francisca Magalhães, que tá aqui escondida aqui no canto, <risos> ela tem um cargo que eu não sei nem o nome do, do, do cargo dela, que era um nome chique bonito, não era? Era bonito. Era bonito. Como é que era? Você lembra? Era... Nem o padre lembra. Coordenadora de Desenvolvimento Humano. Ixi. É isso mesmo? Isso. Isso. <risos> e por que, que a Francisca deixou a coordenação? É. Ou seja, problemas um pouco de saúde, podemos dizer, que não pode pegar muitas emoções. É? Então, já, o médico falou que não, não pode pegar emoções e a festa nordestina uma loucura, então, É muita emoção, é, gente. Demais. É emoções muito bonitas, muito é, ruins, é, assim. Que tem muitas coisas, então, preferimos assim. É, tudo que a gente traz pra gente, na verdade, é ou faz bem <risos> ou faz mal, dependendo da intensidade, é. né? É, eu até cancelei o meu show, porque. Justamente por isso. Por esse motivo. Viu, dona Regiane? Por esse motivo. <risos> né? Eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Eu decoro o texto, eu decoro os poemas que eu vou falar. É, tem todo um roteiro, tem toda uma preparação, tem um, os ensaios que são intensos. E eu vim, Covid e gripe. Gripe de novo. Não dá para ensaiar. Aí você fala, por que é que eu vou continuar fazendo uma coisa se isso vai me fazer mal? É, te prejudica... Se, se vai me prejudicar, porque eu vou querer fazer bem feito, não vou conseguir. Então, eu resolvi não fazer. É, fiquei triste? Fiquei triste. Mas eu tô bem resolvido em relação uhum. a isso. Agora, uma festa nordestina, quantas mil pessoas passam por lá? Por dia, umas 20 mil. <risos> 20, um pouquinho mais, talvez. Só isso aí? Só isso é o que passa fora toda a estrutura interna, uhum. né? Os milindres de, de, de, de quem faz, de quem tem barraca, de quem faz show, de quem chega atrasado, porque a gente sabe que tem. Uhum, que atrasa nas coisas. Atrasam as coisas. <risos> e você tem que ter aquele jogo de cintura. E, tem, e centraliza praticamente tudo centralizado em você e também na Francisca. Uhum. Que agora você não vai também. Agora eu não vai <risos> Assim <risos> como dizem aqui, sobrou para mim agora. Sobrou, para você E o Renato também o vai. Renato não, o Renato vai. Mas eu é. não sei se na sexta vai estar, porque é o aniversário dele. Dia 5? 5 uhum. de, é, de agosto. abertura, o dia 5 de agosto é o aniversário dele. Espero que possa me acompanhar um pouquinho, porque. se não, não sei como vou começar. Vai ser difícil. Mas você um jeito, Dá é. Um, é. um jeito. É. Aí dá Padre, um jeito. quanto as crianças o, o Instituto Virtutes atende? Não só a criança, né? Atende é, também jovens. A, a jovens e adultos, hum, é? com cursos pro, profissionalizantes. Com esse assunto a pandemia parou muito. Sim, evidentemente. claro. Nós tínhamos muita coisa, mas... Tinha balé, agora, lembra tudo que tinha? Balé tem, tem, ainda, ainda tem. Ainda tem balé? São 60 crianças, mais ou menos, de balé. E com o judô queremos retomar, porque eram 120. E queremos retomar novamente, mas preciso de verba para quê? Para poder pagar o curso de judô Agora, ah, foi eh, uma pessoa que, amiga, que nos está ajudando também, eh, já nos anunciou que eh, foi aprovado eh, por uma lei que é do ICMS. ICMS. ICMS, isso. Que podemos encontrar recursos para três aulas específicas, que a ser Taquendo, Judo e Ginástica. Olha que bacana. Para atender mais ou menos, ai, não me lembro bem quantas crianças eram mais eram mais de 500 crianças sabe, nossa porque era cada grupo era cento e pouco então e essas verbas podem vir pelo pelas empresas que querem doar pelo ICMs então já foi aprovado pelo Estado Agora temos que correr atrás das empresas para que É o imposto. Possam... É o um imposto. A, que? a empresa vai pagar imposto querendo ou não. não. Uhum, ok? Exatamente. E esse dinheiro ele pode ser destinado para o Instituto Virtudes. Vai ter que pagar de uhum. qualquer jeito. É 3% do que paga. Sim, pode destinar tem um, para a instituição. uma regrinha, que uhum. eu não vou saber decode salteado. É, é até uma regrinha bem chatinha lá, mas enfim, é, é, destina esse dinheiro para quem precisa, porque daí, é, é, quantas crianças são beneficiadas com isso, né? E a maioria é do bairro ali mesmo, Sim, da proximidade. Toda, tem muitas crianças que são da invasão, que temos uma invasão aí próximo, que você vê que são pessoas muito carentes. Então, queremos ajudar essas crianças também. E vocês ajudam também com alimento, com mantimento? Sim, com Cesta básica? Sim, com... não, já parou que já faz isso. E no momento da pandemia, se ajudou muito famílias. Mais, né? Mas nós, o que fazíamos? Não dávamos cesta básica. nos dávamos marmitas prontas. Por exemplo, se a família eram cinco pessoas, cinco marmitas levavam. Tá. E fazíamos isso porque eh, tínhamos percebido que algumas pessoas estavam abusando. Pegando cesta daqui, de lá, de lá... E deixava pessoas. Todo lugar tem isso, é. né, gente? Eu... E tinha pessoas que necessitavam e não podiam não pegar podia. porque não. outros levaram. Então, decidimos fazer essas marmitas e entregamos todas as marmitas a todas as pessoas. Aí. Muito bacana isso. Vamos voltar a falar da festa nordestina. Isso. Dia 5, 6 e 7 de agosto. Parque Max Pfeffer. Parque Max Pfeffer. Todo mundo sabe onde fica o Parque Max Pfeffer. Bem localizado. Parque Max Pfeffer, quando o prefeito Rodrigo Axuxa assumiu... O parque estava abandonado, feio, mato, com dois metros de altura, hoje virou lá um centro. Não, é né? uma maravilha, é realmente outra é outra coisa. A Arena, Arena Suzano hoje virou referência nacional, <coughs> já tivemos jogos de vôlei de seleção brasileira aqui na, na, na cidade de Suzano, então isso é muito bacana, né? E a estrutura começa a ser montada quando lá? Calculo que o dia. Dois de agosto já começam a montar, eu sempre acompanho toda a montagem porque o dia 5 de manhã tem que estar todo pronto porque chega o bombeiro para dar uma olhada para ver se está tudo certo, a polícia militar também, vai ter segurança particular, vai ter ambulância, o pessoal de trânsito, seja, como todos os anos sempre velamos muito pela segurança das pessoas. A comida típica, quais são? O senhor lembra do nome Sim, delas? algumas delas... Baião de dois, Baião é bom de dois, um negócio que lá. é mais como essa, é. Baião de dois. É. Depois tem a buchada. Buchada tem... eu nunca comi. Vai ter a carajé. A carajé. Essa é boa. Quente? Quente? Quente, é quente? também eu não, como, não consigo comer. Quente, muito pesado <risos> isso. Depois vai ter rabada. Rabada. E... Como se chama? Bobo de camarão. Bobo de camarão, é essa bom. Essa famosa também. É. Ai, não me lembro bem. Ah, escondidinho também vai ter... Escondidinho de carne seca, é? Isso. Hum. Essa é boa. Bom, também. tem o doce também, né, Francisco? <risos> <risos> Com o fissales. Fissales é aquela frutinha que a gente não sabe uhum. o nome, que lá no Nordeste, lá, ele tem um nome do quê? Que é mesmo? Saco de bode? Saco de bode. Saco de bode. <risos> Você sabia, Regina? Eu sabia porque... Porque ela falou, né? <risos> O fissales, que é uma frutinha chique, que eu nem conhecia aquilo... É, tem um nome feio lá do Nordeste. Bebida típica não tem de lá, tem? Não, não não tem. Cachaça mesmo, cachaça. É, cachaça, mas não posso estar vendendo bebidas muito pesadas por causa tá. dos menores. Sim. Somente o máximo que posso vender é cerveja. Ah, então, cerveja pode? Pode, sim, sim. É isso, gente. Vou deixar aqui o microfone aberto mais uma vez para o Padre Luiz convidar todos vocês. É uma festa maravilhosa. Se programe começo do mês, 5, 6, 7. Já recebeu. É dia de receber, né, Padre? Já está com o bolso, bolso cheio. Não gasta tudo, mas assim, reserva um pouquinho para ir lá, porque também vai ter um parque de diversão lá. Exatamente, isso que eu ia falar. A festa se tornou, graças a Deus, uma festa familiar. Isso que sempre quis. Por isso que invisto tanto na segurança que vai ter a GCM, já estão todos eh, chamados para isso, e que as pessoas que fiquem tranquilas, como estacionamento. sempre, estacionamento também vai ser interno, gratuito, então aí. não vai ter cobrança nenhuma, vão ter pessoas aí cuidando também, eh, que vou pedir para a GCM que faça esse trabalho, se pode, vamos ver se, se conseguem, para poder tomar conta dos, dos veículos, vai estar interno, este é um espaço bem grande, então Muito. vai ser bem bacana, bem familiar, tem brinquedos para as criancinhas, para os jovens, para os adultos, Muito comida shows. para todos os shows, bom, show. vai ter os concursos, e no final, o sorteio também. Ah é. lá, já não ia falar do sorteio. <risos> o sorteio, que são entre amigos, que este ano vamos sortear o primeiro prêmio, é R$ 5.000, então sempre bem-vindo muito bem-vindo R$ <risos> mil reais um ah. segundo é uma TV 40 polegadas smart TV depois Bom. tem um notebook uma uma bicicleta e um tablet esses são os cinco prêmios da rifa, da que vamos estar vendendo também então, lá durante Então, é isso que o eu perguntar. Já está vendendo, é óbvio. Já estamos vendendo. Já está vendendo. Quem quiser comprar, faz como? Tem algum contato, algum telefone, algum lugar? Sim, sí, ou nas comunidades, ou no Face, ou no Facebook, ou Instagram também, do Instituto, que podem entrar em contato. Instituto e nós... Virtudes, é isso. arroba Instituto, underline Virtudes, ou Instituto Virtudes, tudo junto? Instituto Não, eu, não, não o, o Instagram. O no Instagram. Instagram. Eu acho que é arroba. Virtutes Instituto. Virtudes Instituto. Eu isso. nunca sei na hora de marcar, porque aparece os dois lá, aparece viu? No, é Virtudes Instituto. Virtudes aí, Instituto pode comprar, pode entrar em contato é, é, é, com uma das comunidades. E nos dias 5, 6, 7. Vai ter pessoas vendendo. exclusivamente vendendo. Sim. Só para isso vão estar trabalhando alguns. Mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui para esse povo? Que me lembre? Não, não, tô. Francisco. Foi tudo. Foi tudo. Falamos tudo. Que maravilha. É. Então você tem compromisso aqui. 14ª Festa Nordestina, dia 5, 6 e 7 de agosto, dia todo, lá no Parque Max Pfeffer, aqui na cidade de Suzano. Você vai curtir aí é, de montão. Vamos prestigiar os artistas da nossa cidade. Vamos prestigiar a Paróquia de Santa Rita, o Instituto Virtudes. Prestigiar aquilo que a gente tem de bom na cidade. Quero cumprimentar o Padre Luiz Alberto Hidalgo, pela coragem, né, padre, de, de eh, organizar um evento tão grandioso, começou pequenininho lá no barro, hum. no bairro, mas tinha barro, no barro ah, e tinha barro, tinha barro, barro mesmo, <risos> no bairro, uma no barro, <risos> na lama, eu Nossa, me lembro <risos> <risos> também Primeiro diz. dia, meu Deus, é. era caminhar na lama. E chovia, né, e chovia. chovia. <risos> Nossa senhora, é. É. mas foi... Foi uma aventura. Foi uma agora coisa... tá chique. Outro nível. Claro, bacana. Tá bom no Parque Mais Pé. Parque Mais é Outro nível. Parinho, né? Não, é, eu vou, eu é, outras festas. É, muita coisa, né? Padre, parabéns pela coragem, Muito pela obrigado. ousadia. Deus que abençoe seu irmão. Que é, as coisas consigam se resolver da melhor maneira, obrigado. no tempo certo. Uhum. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã mas que consiga se resolver, que você tenha pelo menos uma paz de espírito e tranquilidade para poder coordenar tudo isso, que a gente sabe que não é fácil, viu gente? Fazer festa não é fácil. Sim, e uma é. festa desse porte, dessa é. grandiosidade, não é tão simples assim. Não. E agradecer a todos os colaboradores, os voluntários... Que... Prefeitura de Suzano que apoia isso. em tudo, prefeito? Sim, é o prefeito... Larissa Xux, primeira-dama? Uhum. Ela vai ter um, uma barraca, todos os anos sempre colocamos a barraca do Fundo Social, que é exclusivo para os trabalhos da Larissa. Então, tanto que eles cada, vai diretamente para eles. Que maravilha! É só chegar lá 5, 6, 7 de agosto, não é isso? Isso. Estão todos convidados, sejam bem-vindos. E lembrando que não é somente uma festa. Por trás tem toda uma ação social, eh, com crianças, com jovens, que estão ajudando, que vocês não veem, mas vocês vão poder ver. Eh? Já está todo funcionando. É somente vir nos visitar, que vão poder conhecer tudo o trabalho que é investido esta feita na chida como se investe todo neste trabalho social. Está dado o recado. Obrigado, <risos> viu, padre? Obrigado de coração. E obrigado viu? também a Diário de Susano, também, pelo apoio que sempre nos dá. É sempre. sempre. Isso é eterno. Eterno. Se Deus <risos> Obrigado. Quiser. Obrigado, viu? Uma semana maravilhosa para todos vocês. Semana que vem. Toda terça-feira a gente renova o nosso podcast aqui e fica gravado nas plataformas. Você pode indicar, pode compartilhar, pode comentar, que a gente vai ficar feliz, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês. O podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. surpreendendo o seu paladar com menu encantador de criações da Chef Júlia. Estamos na Outlet Premium, Rodovia, quilômetro 45.